Beleza, galera? Canal X Game Go no ar, eu sou o Carlos de Sarto, e se liga na vieta que hoje é dia de Deals e Gold. Beleza, galera? Gold. É as ofertas da semana para você que é aí cliente e assinante do Xbox Live Gold, tá? Então hoje eu vou estar passando algumas ofertas que a Microsoft lançou essa semana. E começando aí com o Thunderstone, tá? O Thunderstone, que estava no valor de R$ 39,99, baixou para o valor de R$ 12,87, tá? O puzzle, o puzzle que foi lançado aí para a plataforma, é um puzzle aí que você controla uma salsicha no meio do, do ambiente. É um joguinho aí para você ganhar uma pontuação, é, tirar uma onda aí rapidinho, porque é um jogo também simples. Mas se você tá afim de Game Score, vale a pena aí você pegar esse jogo baratinho, tá bom? Perception, tá? Uh, Perception está no valor de R$14,85. O jogo estava a mais de R$40,00 algumas semanas atrás A história se passa com o Cassie, uma jovem cega que usa a audição e a mente aí para desventar mistérios em uma casa abandonada tá? Então o jogo é cheio de cutscenes e, e ação aí. Uh, E um pouco de suspense Também o destaque para Alien Colony, R$32,34 tá? É um jogo de construção de um aceitamento fora do sistema solar, né? Então você vai fazer sentir aí no passado como você jogava lá SimCity, City, né? Lembra do Sin City? Então, mais ou menos um esquema só que há milhares de anos luz daqui da Terra, tá? Então, Alien Colony, essa semana, por 32 e 34. Destaque também para Hell Wars. Esse dispensa comentários, tá? Halo Wars 2 por 99,50. quem se lembra, o jogo estava até alguns meses atrás por R$199,50, né? Uh, ele é um jogo que inclusive teve aí a sua transição né, para o Xbox One X, então você que tem o um Xbox One X pode acessar ele em 4K, então é bem legal aí esse jogo em 4K, ele ficou com um gráfico bem melhorado, tá? Então houve uma mudança aí de todo o sistema, tá? Titan Quest R$17,70 é um jogo de RPG, do mesmo criador de Age of Paris, mas se passa aí na antiga Grécia, né? ah, no Egito e também na antiga Ásia, então é um jogo bem legal aí para você jogar aí um RPG, você que gosta de RPG, vale a pena tá comprando esse jogo aí na Xbox Live, tá? E pra finalizar, L.A. Noire por por R$14,50, até um suspense policial ambientado aí em Los Angeles, onde você sabe, né, todo é, ambiente, é, você tem aí questão de artilharia, é, questão de toda aquela questão detetive, né, da história. Então, Vale a pena, essas são as ofertas principais da Deals of Gold dessa semana. E aí amanhã eu vou estar tá voltando aí com as ofertas do Playstation, tá? Então o canal, o principal foco eu gosto mesmo de Xbox, não tenho medo de falar não, mas a gente fala aí de Playstation também. Então um abraço galera, até mais, fui, se inscreva no canal se gostou aí. Um abraço!